Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado Na cidade do nosso Deus, seu santo monte Alto e belo, a alegria de toda a terra É o monte Sião, para os lados do norte A cidade do grande rei Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram Quando viram, se espantaram ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando a luz. Como o vento leste, destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó oh Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos, andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas,